E saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Literando Jogos. E o jogo de hoje é Carnos Revenge, ah, vou escolher um personagem aqui, esse jogo aqui é praticamente um clone de Street Fighter, e eu vou jogar com a Ryoko. Ryoko. Misoguchi. E vamos lá. Round one, fight. Isso daí é uma espécie de Ryu bugado, né? Continua. <risos> Beleza. Ryoko. Oh. Apesar de ser um clone, pra nós jogadores é muito bom. Round. Two, fight. E pra mim, quando um clone é bem feito, os jogadores só saem ganhando. Beleza, o primeiro já foi. Então, se você gosta de Street Fighter, deveria dar uma chance a esse jogo. Vamos pro próximo. E agora, Jin. One, Ih, ó oh, o cara aí Toma, toma Ih, quebrou o carro Ainda bem que esse carro não é meu Toma A primeira vista não me interessei muito Tem seus defeitos, assim como qualquer jogo mas conforme fui jogando, fui descobrindo um jogo interessante. Isso, pula, pula! Opa, tonteou! Já era! Ih, tem uma dupla dançando ali atrás. <risos> Todo jogo tem que ter uma bicha, né? -mi. Versus... E agora Yung mi round one, fight <risos> opa, tucho. Que beleza, Uma coisa que eu gostei muito desse jogo São os cenários Beleza, pode continuar assim Eita Ih, ela tem Sonic Boom Chuta, chuta, chuta E aí, tá curtindo o vídeo? Não esquece do like, hein? Ah, ah maldita. O jogo é bem primitivo e pobre em alguns aspectos. Mas é considerado por muitos um dos melhores jogos de luta. Final round fight! Vamos! cima dela! Vamos! Chuta! Ah não, Toteo! Ih, caiu a bandana! Viu só, caiu a bandana! São os detalhes que eu falei. Às vezes alguma parte do personagem cai. Bem na hora! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, chutou, catou e, toma, sim, beleza, wins. é isso aí, e agora, Matlock, versus Matlock, round one, o oh, cara aí, vamos lá pra cima dele. Ih, outro que sabe sonic Boom Já era. U. Round two. Fight. Você já deve ter reparado que o cenário muda. Entre um round e outro, uh, beleza. É isso aí, Ryoko. Corri enquanto pode. Versus. Zazi. Zazi. Round one. Fight. Ih. Olha o cara aí. Ah, eu tô vendo um leão. Uma zebra. Uma girafa. Vai, vai, vai, vai. Boa. isso aí. Ryoko. Round two. fight. Sai para. Ha, pegou. Beleza! E pão! Ryoko wins! Como é que é? Versus... Mars Torius. Nossa, que nome horrível! Fight! Um, Solta ela, solta ela! Ah, maldito! Larga ela, larga ela! Toma! Us! Ryoko wins! Round two, fight! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ih, acertou o juiz! <risos> Ih, caiu de novo! Ryoko Wins! Que isso? <risos> Pô, o juiz caiu duas vezes, mano. E agora, Taylor versus, Round one, fight. Vamos lá, solta. Vai, vai, vai, vai. Maldição! Vamos! Droga! Oh, Ryoko loses, vamos lá, Round Two! Mudou o cenário! Quebrou a parada. Ah, toma. Chutou, catou. Isso é beleza. Ryoko. Vamos lá que é pra decidir. Final round fight. Ah, toma. Ah, ah, ah, pare com isso. Chuta esse agarrão dela é muito bom. Opa, tonteou, já sabe. Catou. Caramba, essa, essa foi por pouco, hein? E agora? Senchai! Versus Senchai. Ih! Olha o cara aí! E agora Muay Thai contra Judô. quem assistiu Street Fighter sabe muito bem, quem é que vence? Né? Então, o tio já sabe! wins! Tem alguns personagens que são realmente muito lamentáveis. Round two fight O Martai não tem agarrão, né? Toma! Mato. Hit! E... Toma! Ryoko wins! Perfect! A jogabilidade é muito boa. E agora? Versus Ray, Ray. Ei, toquei! Us, us! Ryoko wins, perfect. Muito bom, pode continuar assim. <risos> Round two, fight! Big tornado! Big tornado. Opa, tolte-oh! Ryoko wins! E agora? E agora ali? Round one! Fight! Vamos, vamos, vamos pra cima dele. Tem dois, tem dois malucos com lança e um, um, um bordão com uma espada. Na cara. Beleza. wins. Round two, Fight. Ah, tô no meio da chuva. Opa, pegou. Toma. E E agora Mirror Match! Ryoko contra Ryoko! Versus... Round one. fight! Pronto, pip acabou! <risos> Toma! Ryoko! Perfec. Não esquece do like, hein? Round. Two. Fight. Não. Ah. Maldita. Larga. Larga. Beleza! Rioko wins. Ha. Clown. Versus e agora? Clown. Round 1. Fight! E, out, oh, cara aí. que que é isso? E já vi que é apelão Opa, Tontiu! Toma! US Ryoko wins. Round two, fight! Opa, tonchou! Nossa! Esse personagem é difícil, hein? Ryoko wins. Perfect. Só acho que ele tonteou muito rápido. E agora a batalha final, caro. chuta, chuta, chuta, chuta, opa, tonteou. Já ja era, rus oh. Ryoko wins round two fight. Ah, moleque, é isso aí Mandou bem, menina Eu achei o Clown mais difícil Que o Carnovi Então é isso Muito obrigado por ter convido aqui Espero que tenha gostado, conto com a sua presença no próximo vídeo e até a próxima!